Temos muito a ganhar e vamos fazer tudo para ganhar, como é óbvio, como sempre fazemos em todas as competições, em todos os jogos. Agora sabemos que é uma competição muito difícil, mas temos muita ambição e temos a certeza que se estivermos no nosso melhor vai ser muito difícil bater a nossa seleção. Sinto-me bem a jogar das duas formas, já foi, já joguei das duas formas também nos clubes, portanto sinto-me sinto muito bem a jogar em qualquer... em qualquer uma das posições, agora como disse é uma vantagem para nós termos um leque de 26 jogadores que estão extremamente preparados para, para ajudar a seleção no Mundial e eu tenho a certeza que qualquer um que seja o escolhido vai dar o seu melhor e, e a seleção vai estar muito bem entregue. Nós estamos numa fase que é muito fácil mudar mudar o chip, estamos estamos bem preparados, estamos bem fisicamente portanto não creio que seja um problema esta fazer o um Mundial nesta altura todos os jogadores estão, estão extremamente preparados, claro que houveram alguns azares com lesões, mas isso também acontece quando a competição é feita no verão, portanto, são coisas que acontecem no futebol, acho que não tem não tem qualquer problema a competição não. ser feita nesta altura para nós, porque, como disse, somos muito profissionais e estamos completamente preparados. O que eu tenho visto nos treinos é ele ter uma forma espetacular, portanto, acho que isso não é não é uma questão que nos preocupe de todo. Sabemos perfeitamente que, como, como coletivo, temos de funcionar muito bem para as individualidades sobressaírem, Uh, e com o Cristiano é diferente. Se nós estivermos bem, nós sabemos que o Cristiano vai estar, vai estar fenomenal.